Daqui do meu ponto de vista eu vejo tudo embaçado Cacos de vidro, cachaça e eu sempre descalço Um passo atrás do outro, meio louco, quase caio destilado na mente, seus nascendo seus raios Penso que estou sendo vigiado quando saio Pelo estado, sirene, câmeras ultravioleta Tecnologia comprada pelo impulso da minha bombeta Bereta no coldre, munição no cofre Ao invés de coffee shops, preferem fabricar mais glocks Cospem tudo de desnecessário Nobre horário, entretenimento fútil Tempo volátil, vou definir o que é útil. Me dá meu cantilho que eu vou fazer uma canção. Toca o vinil que é sede sempre. Ou estou atento ao tempo. Então me movimento. Lembro e lamentos que se foram. Fiz essas linhas conversando comigo mesmo na minha própria ilha Resina na caneta, disciplina e coerência Quais são seus passos para uma ampla convivência? A visão é asteca terra sobre a lua e a chuva O panorama é invisível para quem não enxerga além da loucura Tô tipo blazer, um vendo os planetas dançando valsa Encontro com a minha deusa, faço uma pausa Momentos únicos, sempre até o público Imagina, se quem é você agora? Eu sou mais um coadjuvante dedicado sequestrei o roteirista e mudei toda a história Forçando agora, essa aqui escrevo em dedicatória Pra quem acreditou e até hoje tá aqui Sper esse mínimo na hora